Oi, Virando Sustentável, São Bento do Sapucaí. Hoje a gente vai abordar é, com a Juliana Limonta a transição cidade-campo e agrofloresta. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto e no vídeo de hoje a gente vai conversar com um ser falante, a Juliana Limonta, do Frescor da Mantiqueira ela com o marido e a família, fizeram a transição, ou estão fazendo a transição já tem uns três anos, e agora eles estão chegando né, no, no, no ponto em que queriam reunir toda a família, lá em São Bento do Sapucaí. Um processo que não é simples, não é fácil, exige um monte de, de, de empenho da, de, de cada um dos envolvidos. É um negócio custoso, é um negócio de aprendizado, de ter que transformar um punhado de, de conhecimentos. É... A Juliana vai contar. E vai contar sobre agrofloresta, o trabalho que vem desenvolvendo lá, os sistemas de, de cultivo, o aprendizado com Ernest Goethe, é, vamos deixar a Juliana contar a história. Oi. Essa daqui então é a Juliana, também do frescor da, da Mantiqueira. Só que o foco dela tem sido mais agrofloresta. Não é isso, Juliana? É isso. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho é, quem é você, eventualmente sua formação. Oi. Eu Oi. sei que Oi. Tem uma história de transição aí, você está vindo da cidade, dois, já está morando aqui há algum tempo. Dois, é, conta um dois. pouquinho como é que é essa história toda. Sim, meu nome é Juliana Limonta, é, eu sou gestora ambiental de formação, é, me especializei em engenharia ambiental. Como você falou sobre a transição, sempre trabalhei em grandes corporações na área de sustentabilidade, gerenciando a área de sustentabilidade. E por uma questão pessoal, né? eu engravidei, tive uma filha, a Mariá. Hoje a Mariá tem quatro anos. E durante esse processo de gestação, é, que foi muito importante para mim do ponto de vista psicológico, eu tive a Mariá em casa, foi um processo... É, de parto humanizado, então é, me veio muita necessidade de um resgate da minha origem real, assim, da origem do meu ser, né? Então necessidade de estar mais próxima à natureza, necessidade de me alimentar melhor e também o interesse de dar um espaço mais interessante de desenvolvimento para minha filha, mas mais, é, onde as relações com as outras pessoas se dessem de uma maneira mais próxima, a relação com o ambiente, enfim. Então, eu e meu marido, nós saímos de São Paulo e viemos morar em São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí, nós desenvolvemos o Frescor da Mantiqueira, que é um espaço de aprendizagem em permacultura, né? Então Lá, nós desenvolvemos plantios plantio de alimentos orgânicos em sistemas agroflorestais. É, a gente já desenvolve, desenvolve construções ecológicas, já desenvolveu cursos de saneamento ambiental, é, enfim, é, é, cursos de permacultura, de, de design de permacultura. Né? E é, hoje, eu... Eu por, por, por essa necessidade de me aproximar com a terra, é, acabei me especializando mais nos sistemas de plantio. Né? E a agrofloresta é uma mecânica que a partir do momento que eu conheci, me apaixonei, porque eu vi muito sentido nessa mecânica de plantio. Por quê? Porque é um plantio que parte da premissa da biodiversidade, né? da recuperação de solo, da, da, do nascimento da água. Né? Da, da, na verdade não é nem no nascimento, é da geração da água, né? na produção de água. Então, é, decidi me aprofundar muito nesse tipo de plantio. É, tive a oportunidade de estar com hoje uma, uma, a referência em agrofloresta e em agricultura sintrópica, que é o Ernest Gate. Estudei com ele o é, plantio sintrópico, tive. Na, é, com ele e com o um aluno dele de 20 anos, que é o Fernando Ribeiro, tive com eles um mês, né, entendendo como se dá esse, essa mecânica de coisa. Lá na propriedade dele mesmo no sul da Bahia. Eles têm, ele tem a propriedade no sul da Bahia, mas hoje eles desenvolveram um centro de capacitação em Alto Paraíso, em Goiás. Ah, legal, é, não então sabia. Eu tive lá nesse espaço com eles. E é, e já tinha desenvolvido plantio agroflorestal na minha área antes de ir para lá, porque já tinha feito outros cursos com outras pessoas que também são discípulos do Ernst, né E aí, assim que eu voltei de lá, aumentei um pouco mais o meu plantio. Enfim, hoje eu sou produtora rural, é, é, vendo o que eu produzo para a alimentação escolar, né? para o PINAE, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar aqui em São Bento, ou seja, a merenda das escolas é, são produzidas com produtos do frescor da Mantiqueira, não só do Frescor, mas de outros produtores também. E a gente também é, vende os produtos na Feira da Terra, que é uma feira que acontece aqui em São Bento do Sapucaí, na Praça do Coreto, todos os sábados das 8 às 2 da tarde. Uhum. Tá? E, e esse plantio, é, a gente conversou bastante sobre ah, como se dá, é, precisaria de muito tempo para falar sobre os princípios, uhum. né, sobre a, o planejamento, é, a sucessão né, natural, é, sobre os extratos, a ecofisiologia das plantas, mas, para quem vê esse vídeo, eu acho que é interessante entender que um plantio agroflorestal ele trabalha a favor da natureza, né? a favor dos seres vivos, a favor de nós, né? porque um alimento produzido em um plantio agroflorestal, além dele ser orgânico, ele é um alimento muito rico em nutrientes, muito é, rico em sais minerais, então ele alimenta o nosso organismo de uma maneira muito diferente. Por quê? Porque ele foi produzido num ambiente completamente diverso. Então, quando você está em um ambiente diverso, é, você, você, é, existe uma cooperação né, para que você se desenvolva, para que aquele alimento se desenvolva, então é um ambiente muito forte. Existem produções orgânicas de plantios muito pobres, você pode é, consumir orgânico e o solo ser um solo degradado, uhum. né? Os, o ambiente ser um ambiente muito é, pouco biodiverso, né? então é, isso se dá, a, a, a agricultura sintrópica e a agrofloresta ela ela, como eu disse, ela age a favor da vida. Né? Então... A gente pode dizer, então, que uma agricultura convencional parte da diversidade de um ecossistema maduro, uma floresta, por exemplo, parte da diversidade para a monocultura, para a simplificação das coisas. Enquanto a ideia da agrofloresta e a agricultura sintrópica assim, faz o caminho inverso. inverso. Né? A partir de um sistema simplificado, vai tecendo diferentes relações e complexificando esse sistema ao longo do tempo. Ao longo do tempo, isso mesmo. Esse é certo. o sentido da sintropia, que uhum. é o contrário da entropia, né? Sim. que você já descreveu super bem. Então, você a entropia torna coisas complexas, complexas, complexas em coisas simples. Uhum. Né? E a sintropia parte do simples. É, Para o complexo. Então, você pega áreas que são, é, é, por exemplo, de pastos. Né? Você torna pastos florestas. Uhum. As relações que se dão numa floresta são completamente diferentes das relações que se dão num ambiente como um pasto. Sim. Você tá? e, e, estava dizendo da, dessa transição que vocês fizeram, né? Quanto tempo essa transição, né, é, é um processo fácil como as pessoas acham que é Ah, eu vou sair de São Paulo e vou morar lá na Mantiqueira porque é, fazer a horta é fácil, né, num instantinho a gente tá produzindo as coisas, né, é assim que funciona? Não, é, eu acho que tem... É um né? romantismo muito grande Sim. nesse processo de transição, né? uh -huh. inclusive é algo que nós no Frescor da Mantiqueira a gente quer desenvolver, que vai ser um curso ou uma roda de conversa uh -huh. sobre a, a acabar com o romantismo, sabe, do, da vida Sim. do campo, assim, né? é lógico. Então se precisarem tem um parceiro para essa história aí que eu também estou envolvido que... nessa então assim se trabalha muito no campo né sim. assim quando você, você sai da, da cidade para vir para a área rural é, você trabalha praticamente 7 dias por semana 24 horas por dia e uhum. assim. eu achei que eu não queria trabalhar que eu não trabalha, nunca ia trabalhar tanto na minha sim. vida então e ganha-se pouco né assim é muito diferente do que acontece na cidade, né? que é, é a valoração dos serviços é um outro tipo de valor, Sim. na área rural é um outro, é uma, é uma outra maneira que se dá. Prosa fácil e solta, Juliana continuou contando algumas histórias e aí a gente teve que dar um corte no vídeo e a parte 2 segue daqui a uns dias. Então, se estiverem curtindo, não esquece, se inscreve no canal, dá um joinha, um like, um gostei, e principalmente compartilha com os amigos. Né? E mais do que isso, começa você a fazer uns vídeos aí na tua casa, uh, mostrando as coisas que você faz, não importa a área. Se você está fazendo pesquisa, está desenvolvendo algumas coisas legais, começa a colocar isso nos vídeos e começa a subir e distribuir para o pessoal ficar sabendo o que é que está acontecendo. Dessa maneira, um vai auxiliando o outro, um vai instruindo e educando o outro, e a gente vai formando uma grande comunidade de aprendizes e instrutores. Quem sabe? Grande abraço e até a próxima!